Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do Instituto Vila Mil, boa noite, bem-vindos todos que estão entrando aí, Dani, hoje é feriado aqui em Belo Horizonte, mas eu sei que no maria das cidades do Brasil hoje não é feriado, hoje a gente tem aqui uma convidada tá? psicóloga especialista no cuidado com mulheres, principalmente gestantes, puérperas, mães. Bem-vinda, Dani. Olá, Nossa, boa noite. Boa noite, Kézia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Uhum. Grande prazer ter você aqui. <risos> Obrigada, prazer estar aqui também com você. Nesse espaço, que a gente chama de sofá <risos> da vila. E eu queria pedir para todo mundo que tá aí entrando que já clique aí nessa setinha que tá do lado direito e convide suas principais amigas, suas 10 amigas, para entrarem aí na live com a gente. Quando você clica aí nessa setinha aí do lado, você convida aí 10 amigas para virem para esse bate-papo, que hoje vai estar tá quente, né, Dani? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Nós vamos falar aqui do que ninguém te conta Do que ninguém te fala Você só descobre depois que você vive Todo mundo te fala que o parto dói Que a barriga pesa Que casamento é difícil Que menopausa tem calorão <risos> Mas ninguém é. te fala o que, é que você vai sentir de verdade no pós-parto? gente fala que o neném chora, que o peito racha, mas é o que você vai sentir no seu coração, nas suas emoções? As pessoas não te falam, é porque as coisas são muito subjetivas, não são tão tão reais assim. Então a gente vai abrir, rasgar o verbo aqui hoje. A gente está aqui para falar a verdade para vocês, para vocês também falarem o que, é que vocês sentiram no pós-parto. Então nós vamos falar aqui hoje sobre as emoções no pós-parto. É, a gente entende, gente. Então eu vou me apresentar, sim, rapidamente. Eu sou Daniela Bitar, eu sou psicóloga, é, fundadora de Sentir Mulher, que é uma clínica que trabalha, né, é, muito com pré-concepção, concepção, gestação, parto, pós-parto. A gente, obviamente, trabalha as relações depois do, dos filhos e tudo que advém, né? Em todas as fases, todos os ciclos de maternidade é um dos ciclos mais importantes. A maternidade que eu falo é da pré-concepção até o pós-parto, é uma das, das fases mais decisivas e importantes na vida de, de uma família, né? Não só da mulher. E aí é isso, tem 20 anos que eu me dedico a ser ponte, né, para esse trabalho de autoconhecimento, tanto das mulheres quanto das famílias. E, como a se falou, geralmente as pessoas não se interessam pelas questões psíquicas e emocionais de nenhuma fase da vida. A gente vai caindo de paraquedas em cada fase da vida, essa fase da vida, a gente cai de paraquedas e costuma ser perigoso, inclusive, complicado, complexo mesmo, de verdade, porque é nesse momento que a gente tem uma chance enorme de adoecimento psíquico. E a gente nem sabe. E, e não é só por, fa por, por classe social não, tá, gente? Uhum. A gente vê muita gente, na, é, em todas as classes sociais, todas. um nível de desinformação enorme, gigantesco. Né? Eu tenho visto, inclusive, algumas... É, celebridades é, que estão aí no pós-parto, falarem sobre isso sem saber o que, que é o pós-parto. Eu até tento falar com elas, mas <risos> elas não sabem é, o que, que é o pós-parto. Então eu vou te perguntar, só para você explicar para as pessoas, o que, que é o resguardo, primeiro. O que, que é o resguardo, Késia? Do ponto de vista médico, não existe um conceito científico de resguardo, né, assim, é, é uma coisa, não é baseada em evidência científica, nem em dados, não existe, isso é uma coisa muito mais, assim, é, que foi passando de, de gerações, de geração para geração, né, isso é uma coisa muito mais, assim, de avó, de pessoas, do que uma coisa médica, técnica. Né? O uhum. resguardo seria uma coisa para a mulher se cuidar do ponto de vista de cuidados físicos depois do pós-parto. Não existe. E por que, que as pessoas confundem tanto o pós-parto com o resguardo? Porque as pessoas acham que o pós-parto é o resguardo, ou seja, que o pós-parto vai durar ali 40, 45 dias depois do parto. Então, a grande maioria das mulheres é. ainda acham que isso é o pós-parto E não fazem ideia do tamanho do buraco que é o pós-parto né? Porque não. O pós-parto pós tem características neurobiológicas, fisiológicas, emocionais, psíquicas E que vai influenciar em toda a cadeia sociocultural, econômica, financeira e, e, e tudo mais da vida de uma família né? Sem contar que o adoecimento psíquico está instalado na casa de, da grande maioria das mulheres, porque a gente tem um índice muito grande de adoecimento psíquico nessa fase da vida, e ninguém nem sabe. É, é até difícil saber, né? porque se essas mulheres não tem ninguém observando elas, elas não, elas não sabem, elas, elas acham que esse é o estado normal né? de vida. E estima-se que um quarto das mulheres tem adoecimento psíquico, né? Um quarto. Estima-se, um né? Porque a gente, a, a gente tem uma subnotificação muito grande, né, Dani? Um subdiagnóstico muito grande. Duas vezes mais é, depressão perinatal do que diabetes gestacional. Ultimamente a gente chama de depressão perinatal porque 30% dessas depressões a gente pode é. ainda diagnosticar durante a gestação. 30% a gente consegue ver durante o processo gestacional. É, é óbvio que a grande maioria delas é, tem, tem um, um, um adoecimento psíquico mesmo por conta da mudança né, dessa disfunção bioquímica toda que ela entra depois do parto, né, a queda hormonal, e a, a mudança da adaptabilidade cerebral. Vocês já imaginaram o que, que é você sair de uma autorregulação tá, tô aqui, você sabe a hora que você acorda, você não, você não, né, Kézia, porque você não sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda, então você não serve de base, não, que essa vida de obstetra que dorme três dias no hospital, então você se... E, e, mas isso é um bom exemplo, essa, a dificuldade de se autorregular para a pessoa que tem uma quebra na rotina, ela é muito mais complexa, uhum. muito mais complexa. Porque a gente só dá conta de A gente dá mais conta Vou falar assim De entender o processo da vida Quando a gente tem uma autorregulação. O que, que é isso? Meu cérebro está assim, bem adaptado a hora, a hora que eu acordo A hora que eu almoço A hora que eu vou em tal lugar de tarde Quanto tempo eu faço de trabalho por dia é, Que horas que eu durmo Que horas que eu... Assim, essas repetições diárias é Que auto-regula a gente Aí você cai na vida com o filho, depois do parto, e você vive uma mudança de rotina e estrutural gigantesca. Que a sua autorregulação fica completamente ponta cabeça. Você não sabe que horas que você come, que horas que você dorme, que horas que você toma banho, que horas que você vai no banheiro, como que você come, o que você vai comer. Isso vai causando um processo... De, de o cérebro começa a ficar inábil, começa a ficar disfuncional. Ele Sim. começa a não entender qual que é o processo, né, cronológico, fisiológico, biológico daquele corpo ali. Então ele entra numa desestrutura gigante. E ao passo que a mulher tá ali entrando numa desregulação, o que que ela tem que fazer? Regular o outro. Então ela se desregula na tentativa ainda de regular um bebê. Então, é quase uma contramão. Concebe? Percebe? Eu preciso me autorregular novamente e ainda autorregular essa criança. Então, os dois vão viver um processo de autorregulação. Tudo que a mulher sabia sobre ela, né, sobre aquela rotina, cai por terra. Ela já perdeu... A, né, ela, ela perdeu assim, a, a, a facilidade de se conceber no ambiente, então é um, é um, é um processo muito delicado. Porque a gente sabe é uma, que o adulto... é uma completa desconstrução, completa. Ontem eu falei uma coisa, Dani. Eu fiz uma outra live ontem com sobre parto normal e cesárea, a gente estava falando muito sobre ocitocina. E a gente começou a fazer devaneio sobre essa questão da ocitocina Perfeito. e da importância da ocitocina, que é um neurotransmissor e de como que a ocitocina influencia nessa questão da depressão pós-parto e na prevenção da depressão pós-parto e como que a ocitocina entra nessas questões aí e como que a mulher que vivencia um parto instintivo, primitivo, orgânico, fisiológico, é, cheio de... Um parto bicho, sabe? Assim, um parto... Visceral. Visceral. visceral. Como ah. que a mulher que libera ocitocina... Tem, isso isso é, é, é científico, gente. É dado. Tem menos chance de depressão pós-parto. Sabe por quê? Porque isso é animal. A, a, a, a natureza fez isso para encher o cérebro dela de ocitocina e para ficar mais fácil ela reconstruir essa rotina dela que ela vai viver agora. Uhum. O sistema corporal do bicho fêmea se adapta melhor ao o que vai vir depois se ela está inundada de ocitocina nas suas células. Exatamente, exatamente. Agendar uma cesariana ou então achar que você vai continuar na sua vida de rotina e de estrutura que você tinha antes dificulta as coisas. É o famoso relax goza. <risos> E por que o... que a gente não vê as pessoas falando sobre esse assunto, né? As é. que tão paredes, por que a gente nem... não prepara as mulheres para viverem o pós-parto? É. Uma coisa que a gente fez agora na Vila, sabe o que a gente fez na Vila agora? Sabe aquele grupo que a gente tem ali de, de WhatsApp, Vila Pós-parto? Uhum. A gente pegou o link dele e jogou lá no grupo das grávidas, assim, aqui, Oi, grávidas, vocês querem ver a realidade que vai acontecer para vocês? Querem entrar num portal? E dá uma bisolhada no portal. Dá uma entradinha aqui no grupo das puérperas. Tá sendo maravilhoso, Dani. Porque as gradas estão vendo as puérperas conversando. Meu Deus do céu, que é aquilo das puérperas. Olha lá elas falando que elas não estão dormindo. Olha lá elas falando isso. E aí quando eu chego agora para conversar com a mulher que acabou de parir. Você tá no grupo do Vila Pós-Parto? Tô ah, você já entendeu como é que eu posso pá. já, já, inclusive aqui já, já, já resolvi, já conselhei comida já conversei com meu parceiro, com minha mãe com meus parentes, já tenho um rede de apoio já sei que eu vou dormir de manhã, já vou dormir de tarde já tô sabendo disso, disso, daquilo já, já quando até tenho de aleitamento já tô sabendo que se meu leite não fosse assinando... tá sendo tão bom isso da mulher já saber o que é o puerpério e já tá preparada para isso, não tá iludida uhum. você é quer grávidazinha é grávida assim iludida Fiz o um curso de parto. Eu vou ter um parto assim, um parto assim, um parto assim, um parto assim. Oi, alô, ei. Depois do parto vai sair um neném de dentro da sua barriga. Tem umas que eu falo assim. Aqui, amiga, só pra se lembrar aqui. Sabia que depois do parto a vida não acaba? É, tipo Tem isso. muita mulher que acha que depois do parto a vida acabou. A é. minha meta de vida é ter um partaço. Oi, amor, a vida não acaba com parto, não, tá? Depois do parto, eu vou pegar aquele vídeo de parto ali lindo que você fez, mas a vida continua, tá? Com o um neném pra você cuidar. E assim, ó, e vai dia, depois dia. Depois... Porque o que eu vejo muita mulher faz aquele, aquele sonho de parir um neném lindo, gordo, maravilhoso, assim, fazer aquela foto de newborn. E aí? E aí, conte. Final feliz, não? Não tem final feliz, não? Continua a história do livro, não é assim? Não, e assim, isso é muito, e você tá falando, eu tô morrendo de rir, porque a grande maioria fica presa, né, no enxoval, no quarto, nas estruturas, gente, isso é uma delícia mesmo, isso é, é. uma delícia, mas é só uma parte, é só uma parcela, não tem problema fazer o um enxoval, contanto que você também se dedica a um enxoval emocional, né, porque é isso, assim, aí aquele monte de coisa bonitinha e é o que eu mais escuto. E ele nunca entrou no quarto. O bebê nunca entrou no quarto. Ó, oh, eu fiquei muito preocupada com tudo, com o um lençol de 300 fios do berço, com não sei o que, não sei o que. Tá lá, um bando de coisa empilhada em cima do berço O bebê dorme na minha cama todo dia. Eu não consigo mais entrar nem no quarto dele, nem no meu. Não sei nem que roupa que eu ponho, nem que hora. Eu... Enfim, uma coisa importante que você falou. Ostocina. Eu acho que a ostocina segura um pouco essa coisa do, do, da, da, do, do baby blues, né? A diferença do blue, gente. Deixa eu explicar uma é, coisa que é importante os Nos primeiros 15 dias, Olha a segura muito. Os primeiros 15 dias tem Estocina aquela queda ajuda natura, demais. É, tem aquela queda natural hormonal em que causa uma tristeza, uma angústia, uma sensação estranha. A própria entrada no pós-parto é aquele lugar assim. A mulher tá com barrigão e é isso querendo ou não causa uma onipotência, causa uma presença causa aquele lugar radiante todo né? mundo te mima né você vai todo dia olha. um dia no médico um dia na massagem tá. um dia no fisioterapeuta é. um dia na cultura, um dia nutração tal tá e aí você tá com a presença Toda. E aí, você é, tá gloriosa. Muitas mulheres não, tá, gente? Lembrando que muitas mulheres <risos> sentem enjoo a gravidez inteira, tem muita mulher que fica desconfortável com a barriga, tem, não tem uma forma certa. Mas, no geral, a gravidez é um lugar da onipotência, porque você pode... Os olhares todos para você, e mesmo que você não esteja se sentindo saudável, vamos dizer assim, você é, é, é, está na, né? na, na onipotência, porque está todo mundo te olhando. Aí você entra no parto. Geralmente a mulher foca no parto e o, que ele o parto é o lugar da potência. Mesmo que ela chegue numa cesariana intraútero útero então, enfim, ela está potente ali, ela está no empoderamento, ela está se lançando ao que ela ao que, a, a, a essa passagem, a um portal, né? É esse portal, é, o parto eu, eu vejo ele como um portal, um atravessar para a maternidade. Então, você dormir e acordar a mãe faz com que você perca a possibilidade de entrar no túnel para sair do outro lado, mãe. Então, você, você, seu filho nasce, você nasce junto. Então, são os dois se lançarem ao nascimento. Né? Então, a mulher, quando ela vai ali para o trabalho de parto, ela nasce também. Ela renasce ali, né, aquela, na Porque eu parei, né, Késia? Eu pari de forma normal, assim, sem. E eu vi ele na hora do período expulsivo eu, eu falei, eu falei: "Agora lasco. Lasco? Se eu não botar isso para fora agora, lasco. Vai entrar, Morri, lá, vou morrer. Não... É, eu tenho que deixar o meu ser Daniela de lado e virar qualquer outra coisa aqui. Então é um despir-se mesmo daquela coisa humana e super é um concreta para um lugar muito sensorial. Então, é. mulher nasce demais, ela mulher nasce completamente. Gente, você é... explode, você racha no meio, você morre. A sensação racha que o tempo eu tô parindo é que eu tô morrendo. <risos> eu, eu até falei isso <risos> com a um paciente, eu fui dar alta na paciente hoje, <risos> e eu falei, e, e aí? Começou a falar, não tem nada, tipo assim, até foi uma laceraçãozinha pequena no parto de ontem e a gente não deu ponto. Eu falei assim, ó, é como se fosse um ralado, assim, uma ácida que você tá na sua perereca. Quando você for tomar banho, você joga um chuveirinho... É, não, quando você faz xixi, você faz xixi com a aguinha em cima para não arder. Porque dizer eu nem joguei a aguinha e nem ardeu. Falei, como é que você tá se sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada. Eu levantei, saí andando para não acontecer nada comigo. Eu falei, então, parece que você morreu, nosso raparino. E se levantou e falou assim, cara, não morri. A sensação que eu tenho é que eu tô morrendo, alguém tá me matando. De repente nem sai. E você falou assim: Ué, não morri não? Tô viva? Tô ótima! Como se eu nunca tivesse morrido na minha vida. Tô melhor do que nunca, assim, né? É uma sensação Exatamente. surreal. Exatamente. É. É, é maravilhoso, assim. Eu acho que foi a experiência mais forte da minha vida para meus dois filhos. Mas eu caí no, no puerpério depois. É, e você aí, cai no gente, poço de lama. Você cai, você cai no puerpério depois. E o puerperio... Aí eu pergunto pra vocês. Eu queria ver vocês escrevendo aí quem tá aí. Quanto é. tempo dura esse puerpério emocional? Você sabe quanto tempo o puerpério dura? Você tem ideia? Dura quanto tempo? Um mês? Dois? Um ano? Quem sabe quanto tempo dura? Já que ninguém falou, puerpério dura em torno de três anos. Três, é um três longos anos de pós-parto. Isso, gente, não é só um puerpério emocional, não. É o tempo que o seu, o seu filho vai levar, inclusive ali entre um ano e dois anos para começar um processo de individualização não dele não. saber que é outro ser dele ter certeza que ele é um ser e não é uma extensão daquele corpo materno para ele ter uma linguagem propriamente dele né um, um cognitivo um pouquinho depurado para compreender uhum. o mundo fora daquele corpo materno e a mulher leva dois anos mais ou menos para o cérebro dela voltar para uma adaptabilidade parecida com o que era antes. Os hormônios duram esse tempo todo para voltarem para uma função bioquímica adequada. Se a mulher estiver amamentando, a prolactina ali vai influenciar todo o sistema é, funcional, fisiológico do corpo dela. Enfim, três anos é o tempo básico que a gente tem aí de reconstrução, do feminino, do feminino, da mulher que você é, um pouquinho separada dessa mãe. E ainda assim, é muito difícil correlacionar o que, que você vai se tornar depois com o que você era antes. É quase que impossível, você vai realmente entrar num, num, num processo aí numa ponte e vai sair do outro lado outra pessoa. Não tem como dizer que você vai é, se, re, é, se reencontrar com o que você era antes, você não vai. É uma mudança sem volta. É um... Por isso é que é tão importante a gente se debruçar em cima disso. Porque muitas mulheres, Kézia, entram na irritabilidade, na desconstrução emocional, começam a viver relacionamentos abusivos, entram em comportamentos tóxicos, se, se desliga da, da, da, de si mesma, os relacionamentos começam a entrar num lugar ruim. A mulher e o homem não conseguem ter uma linguagem adequada. E isso é muito importante a gente lembrar. Sabe por quê, gente? Porque essa conta não é divisível por dois. Não é. Se o pai... Eu falo com o homem. Se você participar e participar muito, você fica com 30% da história. Se você, se você ralar... Se você ralar mesmo, se você entrar de cabeça você fica com 30% do processo porque 70% basicamente é da mulher, mulher que, que que gesta a mulher que pare, a mulher que amamenta, a mulher que o filho é da mãe, gente né? e é com a mãe que o filho vai ter um, um, um processo visceral assim, fusional que a gente nem consegue saber aonde que começa a mãe, onde que, fi... que termina a mãe e começa o filho é tudo misturado, né? Por isso que a gente chama isso de é, sobrecarga materna. Porque fica tudo aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui. Sim. Entendeu? Sim. A fó, o, o, o que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá querendo, o que, que ele tá pensando, o que, que ele vai comer, onde que ele vai vestir, que horas que ele vai dormir, que horas que ele vai acordar. Tá tudo aqui, ó. É o processo mais, mais importante. Por exemplo, meus filhos agora estão na casa da vizinha porque eu estou fazendo essa live e eu estou aqui. Eu tenho que buscar eles, eu vou buscar eles. Isso não vai sair uhum. da minha cabeça. A uhum. criança estava na festinha com o filho. Quase que ela não vem para a live porque estava lá envolvida com três meninos. A gente põe os filhos na frente. Não uhum. tem como. Uhum. Não tem como. Cadê meu marido? Está no hospital. <risos> meu marido está no hospital. Sim. E por que, que ele está no hospital? Porque ele é médico. Porque, mas também porque ele tem certeza que eu tô com os meninos, entendeu? Eu tenho live, não tenho live, tem, vou trabalhar hoje, vou trabalhar hoje. Hum? A carga mental é da gente. É, essa carga mental é nossa. É impressionante, é impressionante assim. Em algum momento a gente transfere para eles, né, assim... Quando a gente transfere, ele assume, mas ela sempre brota da gente, né? É, mas ele, eles assumem quando a gente deixa listinha, tem que deixar listinha. É, tem que deixar listinha, <risos> tem que passar. Se a gente passar, ele assume, mas não brota espontaneamente deles. Brota sempre da gente e o filho sempre traz pra gente também engraçado isso, assim. Até aconteceu uma coisa engraçada ontem. Cheguei em casa ontem tinha um, tinha um presente aqui, tinha um carrinho e tinha um papel de presente na sala. Eu falei: o que é esse papel de presente aqui na sala, Arthur? Eu comprei. Você comprou um papel de presente infantil? Pra enrolar o presente do amigo do você Eu falei: Peraí, você comprou um papel de presente pra enrolar um presente do amigo do Estevão? Como é que nem eu tô sabendo disso? Eu quase caí no chão duro, assim. Peraí, aí, que, que, que presente é esse? Nem eu tô sabendo. Não, porque o Estevam me falou que ele tem o um aniversário do amigo dele amanhã e aí a gente foi comprar o um presente juntos. eu, falei, eu quase me, me suicidei. Pela primeira vez <risos> o meu filho pediu pro pai comprar um presente com ele e não fui eu. Ah, que a, legal. a carga mental não foi assim, eu nossa, eu né? é nossa, né? O filho, mãe, é. tem o um aniversário é. amanhã e aí tem que comprar o um presente. Aí a gente já coloca na nossa listinha, né? comprar o presente pro amigo do filho número 2. que você compra o um presente na Americanas que não tem um papel de presente. Você tem que comprar o um papel de presente. Aí tem que embalar o presente. Gente, todas as casas são iguais. Aí Toda tem bem. o filho número 1, um, o filho número 2, o filho número 3. Aí tem o aniversário do amigo do filho número 2. Aí o filho número 1 um, tem competição de judô. Aí tem que comprar a roupa do judô do filho número 1. Um. Então real. assim, Cada, e aí, cada fase tem essas fases. Quando você é puérpera, você tá começando. Marido. Lê aí, Dani. É, da a Paula tá falando que até que ela que coloca o despertador para checar a temperatura. Que o homem não, Que o marido dela, apesar de ser maravilhoso, não faria isso. Ele não faria é, isso mesmo. Eu não <risos> sei. Ou faria, né, gente, homens? Porque, tem assim, alguns, eu acho... né, Dani? Deixa, deixa eu explicar um pouquinho isso. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Quando a gente vai falando disso, a gente tem que lembrar o seguinte. Nós estamos falando aí de pré-concepção, de concepção, de parto, de pós-parto, e, e, a, e a, a gente até trouxe a questão hormonal. Trouxe a questão da ocitocina, trouxe a questão da mudança. Isso tudo provoca um inchaço nas nossas visceralidades, e, e principalmente dentro das, do, do, do sensorial. Se a nossa massa cinzenta diminui, isso significa que também outras partes do cérebro elas ficam mais acentuadas, desenvolvendo um pouco mais dessa dessa sensibilidade, dessa, dessas, dessas vias sensoriais, É né? O um Tato falar um da hora, audição, a visão, já repararam que nós escutamos o bebê respirar do quarto, uhum. é, fica aguçado, né? Isso é uma, uhum. é uma parte que, a gente, uhum. que eu preciso trazer. Os homens não têm isso. Então, não. muitas vezes a gente quer que eles correlacionem, que eles sintam como a gente, eles não vão sentir como a gente, porque visceralmente, fisiologicamente, eles não têm o mesmo preparo da fêmea, da mamífera. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, antigamente, até na época das nossas avós, né, então antigamente assim, o, o, a maternidade era um lugar feminino, não cabiam os homens, nem nas salas de parto os homens entravam, ficavam de fora, o homem não era convidado a participar do processo de criação e educação dos filhos, ele era inclusive excluído disso. Aí a gente passa por um processo de né, pós-modernidade, de mundo mudando, tudo mudando. Nós não temos mais é, aquela, aquela vila. Apesar de ter a vila, que é o que a Kézia está resgatando, a gente, não tinha, a gente não tem mais aquelas primas do interior que vinham, as tias que vinham, e, e o lugar da maternidade era das mulheres. Agora os homens entraram. Os homens tiveram que entrar. Não dá mais só para ser nós. E aí, os homens entram, só que estão entrando ainda. Como tudo na vida, né? A gente sai de uma polaridade, de um extremo de uma polaridade para cair no outro extremo da polarização. É assim a vida. Então, óbvio que nós estamos tentando chegar no caminho do meio, que significa o quê? Antes os homens não entravam. Agora, nós estamos tentando incluir os homens de forma que tenha acontecido ainda um despreparo. Tem acontecido ainda muitas questões em que eles não se falam da mesma forma, a mulher espera do homem algo que ele não consegue entregar, ele não entende o que a mulher está pedindo, ele, se, ele refuta ainda, dizendo que o filho é seu, toma que o filho é seu. Então tem muita confusão ainda nas nossas casas. E o mais importante é que assim, eu tenho entrado num, numa posição, porque assim, a gente que trabalha com mulheres... né? Eu tenho aí 20 anos de estrada com mulheres... que também tem tanto tempo... Trabalhando com mulheres... E aí eu chego num lugar o seguinte... Hoje eu busco homem demais... Eu entendi que eu precisava buscar muito homem... Não adianta eu ficar só falando para a mulher... Não tem uma paciente que chega para mim... Gestante... Que eu não chame o homem... Durante o processo de, de gestação dela... Pelo menos três vezes... Eu chamo o homem... Ele às vezes não quer falar comigo, eu falo que eu vou explicar sobre a psicologia obstétrica. Ele vai, quando ele vai, ele agradece. Quando ele vai e agradece, ele compreende, ele me requisita. Ele vem perguntar para mim depois como agir. Ele não está entendendo o que está que acontecendo, o que, que eu faço. Porque o, o homem é o termômetro, e se o homem está aqui oscilando, perdido, a mulher só afunda. E aí o casamento geralmente acaba. Nós uhum. temos índices altíssimos de divórcio no mundo. Uhum. Para começar, o processo de pré-concepção até o pós-parto aumenta em 70 vezes a chance de adoecimento psíquico. 70! Se a mulher tiver qualquer predisposição genética ou qualquer fator é, anterior à gestação, é muito provável que ela desenvolva uma depressão ou uma ansiedade ou qualquer outra coisa. Então a gente precisa realmente trazer esse olhar para entender como que esse processo está acontecendo. Eu acabei de é, atender, começar a atender uma paciente, que assim, eu, eu nem tenho, assim, eu, eu... Como é que eu posso explicar isso? Essa pessoa chega para mim, depois do pediatra, me ligar e me pedir para atender ela algumas vezes, e aí eu abro exceção e trago ela para atender... Né? porque já estava com seis meses aí no processo de depressão. Quando ela chega pra mim, Kézia, a zero vinculação com o filho, zero. Seis meses, ela não consegue sentir o cheiro do filho. Nossa. Grave, grave. Então assim, como é que ninguém viu? Como é que como é que ela tá tão adoecida? Como é que ela tá dando conta? Eu pego essa mulher e ela tá lá, sabe como? Apesar dela não conseguir vincular com a criança, ela dá o peito. Ela, ela tá no automático que ela cumpre as funções dela sem vincular. Você vê o Nossa. tanto que a maternidade é instintiva e forte, que muitas mulheres até, num lugar assim, completamente desconectada, conseguem ainda cuidar desse filho. Tem mulheres que ficam extremamente disfuncionais mesmo. Mas é impressionante como ninguém vê, ninguém aponta. Cadê o seu marido? Então, assim, é, a gente precisa entender que isso pode causar sequelas, inclusive na mãe, com essa criança, com esse filho, para né, perder de vista. Vocês já imaginaram o tanto que é grave? Né, esses primeiros momentos de vinculação dela com o bebê não, não tem, né? Não tem, tem. Depois gera culpa, depois gera uma série de outras coisas. É, a gente. Pois é. Quer falar, Kesy? Quer fazer perguntas? Bem, a gente. Essa questão. A, Paolo, a Paola tá falando uma coisa aqui muito importante. Tá falando, mas acha a culpa é nossa também, Dani. A gente subestima muito a capacidade do homem e acabamos pegando tudo só para nós. Paola, isso é uma coisa que eu falo muito aqui nos grupos de mulheres, falo muito com meus pacientes, falo muito com a Dani, eu também reconheço isso, Paloma, é um problema da nossa geração, né, da mulher, mulher maravilha, poderosa, dou conta de tudo, eu estudo, eu viajo, eu ganho dinheiro, e na hora que eu tenho os meninos, me dá os meninos aí que eu vou dar conta, você homem, você fica pra lá, né, porque eu vou dar conta de tudo, vou cuidar da minha casa, vou dar ordem para os empregados, vou cuidar dos meninos e você fica trabalhando se você quiser. A gente fala se assim, eu dou conta e a gente não. Na hora que o homem vai trocar, fala... você trocar a errado, sai é para lá que você vai fazer melhor. Na hora que o homem vai dar banho, você dá banho errado, sai é para lá que eu fazer melhor. Tudo que o homem vai fazer, você fala que tá fazendo errado, aí o coitado também não vai fazer, não, ué. Você só oprime o cara, você só reclama do cara, você só bota defeito e ele... a ele... É, ele fica sem eu... graça, né? O que eu sempre tenho falado é o seguinte, quer a gente precisa desenvolver essa comunicação, presta atenção, você que tá aí, você tem que aprender a conversar com seu marido, seu marido tem que aprender a conversar com você. Vocês, enquanto companheiros, vocês precisam aprender a conversar. Geralmente, os casais que chegam no consultório, tem a mesma frase, de cada 10, 8 falam o seguinte, ela fala assim, ele me abandonou, ele não me escuta mais, ele não valida o que, que eu tô sentindo, ele não percebe o tanto que eu tô na sobrecarga, e ela diz assim, e ele diz assim, e ela ficou uma chata. Ela só reclama. Tudo que eu faço para ela não é suficiente. Então é clássico essas duas queixas. São duas queixas clássicas. A mulher, ela faz isso porque ela tá na visceralidade. Ela acha que ninguém vai conseguir cuidar do filho dela como ela. O maior sofrimento que a mulher tem é depois ah, volta a volta da licença maternidade. Ela sofre pra caramba. a mulher não teve nada até então. E, e aí, aqui é outro lugar que ela pode ter qualquer queda é, psíquica. Por quê? Porque ela morre de medo de alguém cuidar do filho dela. De... Ela, ela sabe que ninguém vai cuidar dela, do filho como ela cuida. Então isso é uma urgência, sabe? É um preparo, inclusive, que a gente faz com as mulheres, a gente faz esse preparo com vocês, gente, durante a gestação, para deixar o marido entrar, para explicar para ele como que é que vai ser como... E dizer pra ele assim Olha, você precisa entrar Não espera ela te entregar Você, sim. o desejo é seu E fala com ela, quando ele entrar, deixa ele entrar Deixa ele aprender a colocar pra dormir do jeito dele Deixa sim. ele aprender a, Por que, a que, a que o jeito dele jeito é jeito errado? Dele. Ele porque também é, é jeito... pai Ele tem porque direito jeito... É, mas é porque ah, é o jeito sim. dele não é o jeito dela Isso é sim. visceral então destruir e ela... a, a, mulher... a gente é muito possessiva né? Não, a é, gente, mas a é, gente... é porque para desconstruir isso na cabeça dela, a gente precisa deixar ela confiar no poder Nele. desse homem de cuidar desse é. filho. Então, é tudo um processo mesmo é um processo. de entendimento, é de compreensão e de formação. A partir do isso. momento que, que a gente vê, ela começa a ver que ele dá conta, ela começa a ver que ele vai cuidar dela e você não sabe o tanto que vira um lugar de suspiro, porque a mulher só relaxa mesmo quando o filho está com o pai. A mulher só relaxa mesmo quando o filho está com o pai. Quando ela entrega ele para o pai, quando ela entrega o filho para o pai e sabe que está com o pai, ela, ela, ela consegue pensar em outra coisa por algum momento. Hum. Né? então Gente, isso, hum. isso é para a vida, Dani. Sabe? É eu vejo o tanto que é diferente, assim, quando eu vejo um casal que na gravidez, assim, ó, já começa a gravidez ali, o casal junto, vem os dois juntos, e todos os dois juntos, e assim, e aquele cuidado tanto dele com ela, dela com ele, dos dois com o bebê, e aí no parto estão os dois juntos, assim, tudo junto, sabe? Porque eu sei que, assim, na hora de cuidado com o filho, vai estar tá os dois juntos também, essa mulher não uhum. vai ficar esgotada, essa carga mental materna não vai existir, vai estar tá dividida né é, gente, isso é tão importante porque o bebê vai virar toddler depois vai virar escolar depois vai virar pré-adolescente vai virar adolescente e a demanda, gente, é sempre, sempre, sempre, claro que esses dois primeiros, esse comecinho aí é uma coisa intensa aí de, de mamar, de tocar a falda, de não dormir, né, é uma demanda intensa e louca e você tá entrando nesse mundo maluco aí que você vai ficar doido, mas é um filho, daqui a pouco a gente fala que é os platinhos que a gente vai equilibrando, né. Então, esse pratinho que você vai aprendendo a equilibrar, daqui a pouco esse pratinho vai melhorando. Vem mais um filho, aí você fica assim. Daqui a Entendi. pouco você volta para trabalhar, e daqui a pouco você empreende. Daqui a pouco você. Um, um pai adoece, né? Um outro um pai vem morar com você. A gente que acompanha muitas famílias, né? A gente vai vendo acontecendo. Essa paciente está ali, com um filho, dois filhos, daqui a pouco começou a melhorar. Uma mãe adoece, um pai adoece. Um... A, a vida vai trazendo situações se você não tem seu parceiro do seu lado dividindo com você. Dividindo, não, assim, é parceria mesmo, quando eu falo, parece que é assim, 50% processo, meu, 50% não, seu, não é isso. O processo, é tana tá ali no, na lida, entendeu? Nos entendimentos, na compreensão, porque é, é, a listinha é enorme, é enorme. Né? Se a gente for listar tudo. Você risca uma, parece três. Se a gente for listar todas as mudanças que a mulher, o homem, a família vão viver, e eu costumo dizer uma coisa seguinte, ó, filha é projeto vitalício. Se você está é. casada, se você separou, não interessa. Filha é projeto vitalício. É o que você está construindo ali é com alguém, né? Dentro desse porém, dentro desse, de, de, desse fato, vamos dizer assim, a gente sabe que é, muitas vezes a gente lida com tudo isso, com o processo inteiro, sem ao menos tentar entrar numa compreensão do que o homem consegue fazer e do que a mulher consegue fazer. Geralmente as relações, elas desmancham, porque ninguém entra no vínculo familiar. Depois que o filho nasce, é claro que... Porque a gente fica assim... Vamos sustentar a relação do casal... Vamos sustentar a relação do casal... Eu como psicóloga familiar defendo... Que primeiro a gente sustenta a relação familiar... Porque tem muita gente que não consegue entrar no vínculo familiar... Que fica ali... Naquele lugar de antes... Da relação do casal... Primeira, primeira entrada... E que muitas vezes a mulher entra na frente... Depois que o homem entra... Se a gente levar em consideração que a gravidez do homem... É o portério da mulher... A mulher entra, mergulha na família, ela não quer fazer nada sem o filho, ela quer fazer com o filho. E o homem quer fazer depois que o filho dorme, depois que o filho não sei o quê. Então, o que a gente vê é uma ruptura na forma de enxergar a, a relação. O filho nasce, a gente sustenta a relação familiar antes. A gente impulsiona o homem a querer entrar na relação familiar, a querer fazer as coisas com o filho, a querer ter o filho participando, porque durante algum tempo a mulher não quer ficar sem o filho. A mulher quer amamentar até onde ela puder, a mulher quer estar com o filho grudado nela até onde ela quiser. Então, essa coisa de, ah, tem que preservar a relação do casal. Isso é outra balela. A relação do casal a gente preserva a partir do momento. Se a gente consegue fazer o homem e a mulher entrarem na relação familiar, a gente já começa a preservar a relação do casal. Porque a mulher que vê o homem incluindo o filho, ama ele quatro vezes mais. A mulher que vê o homem excluindo o filho, não ama ele mais. Sim. Não ama ele mais. É muito simples. Isso acontece e a gente vê acontecendo. Eu lembro de um caso que eu atendi, que quando o filho nasceu, é, ele teve várias crises de ansiedade, ele passou muito aperto, porque ele já tinha umas questões prévias. Então ele deu uma sofrida, ele, o homem, sofreu. Com a, a, com a falta de adaptabilidade cerebral. A mudança da rotina também atrapalha o homem. O homem também entra nessa disfunção cerebral. Né? Então, uhum. quando o filho nasce, ele entra num, num, num, numa desregulação. Né? E, enfim, aí passa um processo todo e tal, e aí ele fica bem. Daí na segunda gestação, ele decide com o médico dele que ele não ia cuidar do segundo filho. Ao invés de apertar o tratamento, ele decidiu que ele não ia cuidar do filho. Quando Nossa. eles me procuram, o segundo filho já tinha oito meses e eles estavam prestes a separar. E aí a Nossa. gente começa um trabalho todo de novo. Aí eu lembro direitinho que a fala dela, depois de alguns meses que a gente estava no consultório, trabalhando, ela vira para mim e fala assim, aí eu vi ele dando uma madeira para ela e me apaixonei por ele de novo. Tá vendo? Tá vendo? Aquela fala foi muito significativa, por quê? Porque é isso, o amor da mulher pelo homem vai passar pelo filho. Então a gente precisa preservar essa relação familiar, que muitas vezes é o que... É a primeira coisa que acontece é a ruptura, né? Uhum. A mulher fica girando ali em torno do processo do filho, o homem de lado, aí eles... Aí uma hora o filho está com a mãe, uma hora o filho está com o pai. Uma hora o filho está com a mãe, uma hora o filho está com o pai. Que hora que tá todo mundo junto? Que hora que a gente passa realmente cuidando do filho juntos? Que hora... Isso é muito importante também. A gente começar a ter cuidados e participação em que a gente se sinta ali, um do lado do outro. Né? Então esse ping-pong de filho também não ajuda a gente firmar ali nesse, pro... nesse projeto vitalício. É tanta coisa para falar que assim, é... eu não sei se você quer perguntar alguma coisa mais específica sobre os adoecimentos ou sobre é... como que a gente previne, como que a gente descobre que pode estar, não pode, pode não estar bem. Porque, às vezes é importante falar disso, né? Você recomenda algum teste, Dani, de ser feito é, e quando você recomenda? Então, gente, a gente tem um teste no RPDS que é um, uma escala fácil, o Kézia aplica lá no... É, a Kézia, a como obstetra, tem essas informações. A gente fica batendo na porta dos obstetras para falar ó, oh, aplica o teste, a escala, de pós, a escala de depressão perinatal, que é um teste muito simples. Né? que você vai lá, aplica o teste e, e vê pela, através da pontuação se a mulher tem tendência à depressão ou se ela já está deprimida. Né? O tratamento para depressão perinatal, gente, teoricamente, teoricamente, é simples, não é um, um, um, um tratamento tão complexo assim, dependendo do caso, tá? porque tem casos complexos sim. É uma psiquiatra que tem noções de perinatalidade, que tem espe especialidade né, na perinatalidade, faz isso assim, com maestria. Então, pessoas, as mulheres gestantes, elas, com depressão, elas precisam de tratar. E mulheres que já tomam medicamento e engravidam, não podem parar o medica a uhum. medicação. Eles precisam procurar um psiquiatra perinatal para fazer ajustes, caso seja necessário. Mas a uhum. gente não interrompe o tratamento e a gente trata quando aparece qualquer adoecimento psíquico, tá bom? Então, é, tem as escalas né, de depressão perinatal que, que, que a gente costuma aplicar. Tem também o fato de que, é, eu costumo dizer o seguinte, notem uma coisa. Esse processo, ele é uma montanha você mesmo. Então, tem hora que você tá bem, hora que você tá mal, hora que você acorda entusiasmada, dia que você acorda meio não um dormiu, tá com irritabilidade no topo, tá nervosa, tá chorosa. É, Num outro dia, você teve uma noite um pouquinho melhor, aí você acorda razoavelmente feliz. E aí você vai nesse processo de ups and downs. O que não pode? Hoje eu não tô bem... Amanhã eu também não tô bem. Depois de amanhã eu tô mal. Eu não, né, tem dias que eu tô me sentindo péssima. Isso não é normal. Aí tem alguma coisa errada aí. Se você tá aí num processo de dias é, de desânimo, de angústia, de choro fácil, de tristeza, você precisa olhar, tá bom? Um outro, um outro termômetro que a gente tem é irritabilidade. A depressão perinatal, ela pode se apresentar através da irritabilidade. Porque a gente pensa em depressão na mulher deitada lá na cama, sem conseguir levantar nem tomar banho. A depressão, ela se apresenta de em várias formas, tá? A irritabilidade é uma delas. A própria privação do sono pode causar irritabilidade. Então, a gente tem que entender se essa irritabilidade está tão disfuncional ao ponto de te adoecer. Ou se é uma irritabilidade realmente por conta da privação do sono. Então, até isso, a gente pode conversar com o um companheiro, sabe? É, ah, meu marido trabalha, ele não pode levantar à noite. Pode sim, ele tem, ele deve. Você não pode passar todas as noites acordadas. Isso é humanamente impossível. E, e o seu cérebro não consegue se ajustar a isso. Então, quando a gente chama o homem e fala isso, por exemplo, a gente já ajuda um bocadinho. Quando a gente fala, olha, sua mulher não pode ficar acordada todas as noites, porque senão você vai, não vai dar conta vai ser muito pior para você depois, porque você vai ter um bebê e uma mulher chorando, uhum. sem parar. Uhum. Então, é, é, é importante esse revezamento noturno, mesmo que é, o homem dê o, o, o, o leite ali na colherinha, ou leve a mulher, ela a devolva para ele, né? Então, o bebê, outra coisa importante é entender o seguinte, o bebê nasceu, né? Uhum. Essa semana, eu, eu, eu tava conversando com uma, uma mãe recém-parida lá no da recepção, do sentir mulher, e ela fala assim pra mim, ah, não, mas é, o bebê, é, tô me falando que é pra eu não deixar ele no colo o tempo inteiro, não, que eu vou acostumar ele mal. hoje gente, nós vamos escutar falas desse tipo. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, sai o um bebê de dentro da sua barriga, que tá recebendo alimentar, alimento 24 horas, tá dentro de um ambiente super é... protegido, com a mesma temperatura, encostadinho ali na placenta, ou seja, ele sai dali, ele só tem a visceralidade e o processo sensorial e instintivo ah. dele. Ele tem o tato e ele tem o paladar, que é através da sucção, ele não tem mais nada, ele é uma página em branco, ele tem, ele tem, ele tem sensações do mundo externo, mas nem sabe que tá fora do útero ainda. Então, ele vai precisar ficar grudadinho ali na mãe mesmo, que é o lugar mais seguro. Ele não dá conta dessa extensão, ele precisa de borda, porque ele sai de um lugar apertado. Então, ele, ele entendeu que alguma coisa estranha aconteceu, que ele saiu de dentro da barriga, mas ele não tem noção do que está acontecendo. Então, ele precisa de contorno, ele precisa de borda. Aí a mulher vem e contém. Instintivamente, ela sabe que ela precisa conter esse bebê. E aí ele fica tranquilo, feliz. E em paz, quando ele tá contido, quando ele, ele vai para amplitude, ele se sente inseguro de novo, aí ele sofre, e aí ele chora, e aí ele entra em desespero, né? Aí alguém vai lá e contém, aí ele acalma, aí solta ele, ele sofre de novo, porque ele fica inseguro, e aí a gente chama aí de mimano. Então, a gente tem vários conceitos errados que estão aí fora das informações corretas, Que é informação, isso é informação. Né? Aí você vai conter a criança, você contém seu filho, você dá o peito para ele o tempo que for, quantas vezes for preciso, porque quem conta as três horas realmente são as indústrias né, do, dos leites em pós, que né, não tem essa coisa de três em três horas. O bebê estava ali dentro da sua barriga, está recebendo alimento 24 horas. Agora ele precisa perceber o mundo através da sucção. E aí a mãe se põe a serviço. Instintivamente ela se põe a serviço. Mesmo que isso custe a ela. A própria saúde mental. Aí precisa ter alguém por trás. Quando eu falo, você está entendendo o que está acontecendo com Ela vai ficar a serviço desse bebê. A serviço da necessidade de visceral. <risos> e aí você vai ficar a serviço dela. Exatamente. Vocês. Você, você... Isso que eu falo na hora que eu vou dar alta no hospital. fala assim, ó... Pra ela cuidar desse neném... Você, pai... Quem mais vai sacudir dela? Quem vai arrumar a cama dela? Quem vai arrumar, limpar o banheiro dela? Quem vai botar a toalha dela pra secar lá no varal na lavanderia? Quem vai botar a comida no prato dela? Quem vai tirar o prato da mesa? Vai lavar a calcinha dela? Quem vai resolver o, o, o problema da Oi, da Cláudia, da Net dela? Vai no banco, vai <risos> falar com o gerente do banco. Ela não vai. Quem vai trazer a manicure na casa dela para fazer a unha dela? E vai levar ela no shopping para comprar as roupas dela. A fazer as compras de Natal dela. Entendeu? Vai ser motor, vai ser tudo para essa mulher. E, e vai fazer tudo que, que ela isso. quiser. E mais do vai... que isso, vai olhar para ele e vai perguntar como você tá hoje. O que, que eu, você eu... quer? Eu queria que você fosse ele dormir. Eu vou acordar pra você. Eu vou ficar com o bebê. Não precisa se preocupar. Quando ele chorar, eu levo ele pra você. Eu vou trocar é a fralda na hora certa. Não vai passar Gente, do eu tempo. amava meu pós-parto, assim, sabe? Meu pai, minha mãe, o marido ficava assim, ó. Você quer o quê? Eu quero que você, ia aqui, ó. Eu ficava só no celular comprando coisas, ó. Eu, eu quero dar uma caixa de presente pro, pra parteira, uma pra o anestesista, uma pra não sei quem. Vai lá e compra isso, compra isso, compra isso. Você mandava ficar tudo motorista pra mim, ó. Vai lá, não sei o que, eu quero comer isso hoje, quero comer aquilo, quero não sei o que quero um mais banho. Você, por, você fica muito maravilhosa no seu pós-parto, que eu sei. Você entra num, num lugar muito surreal no seu pós-parto. Claro, eu faço você tem eu mulher... faço tudo. Certo. Sem fazer. Você sempre passa muito bem no seu pós-parto. Você sabe que isso, isso apesar de ser errado é, um, é por isso que você quer ter aí cinco filhos e tal, né? Que já contabilizou <risos> quatro nessa vida que eu sei. Então, assim. É, realmente você fica muito bem no seu Mas eu faço, eu, o que que eu faço no meu pós-parto, Dani? Tudo que eu sei que tem que fazer, eu faço, entendeu? Eu faço o inverso, assim. Tu, eu, eu, eu entrei no meus pós-partos com a guerra. Tipo assim, eu, gente, eu sei que pós-parto é um negócio tão ruim que eu vou fazer tudo pra dar certo, entendeu? Assim, eu, Mas você fica... Esse... Se fica... Você fica super entusiasmada, você tem energia, você arruma confusão no seu pós-parto. Olha, o que, dá que eu fiz? Mesmo. Eu comprei tudo quanto é shampoo, sabonete, da melhor marca que existe no mundo, entendeu? Shampoo, sabonete, camisola, roupa, tudo para usar no meu pós-parto. Eu falasse, assim, nossa, eu vou usar minhas roupas novas. Sabe aquela coisa que empolga a mulher de roupa nova? Shampoo, nananã. Lençol, tudo. Aí fiz um cardápio maravilhoso, assim. Tudo pra eu falar assim, gente, tô indo pra uma grande viagem maravilhosa que vai ser meu pós-parto. Pra eu ficar assim, nossa, tô indo pro melhor lugar do mundo, entendeu? Aí preparei, assim, preparei assim, aquela, aquela estrutura de assistência na amamentação para eu ter uma mastice, para eu ter tudo de complicação de amamentação que eu ia ter uma equipe pra me ajudar. E também me preparei pra dar tudo errado e dar fórmula. comprei minha madeira, chupeta, comprei tudo e vai dar errado. Aí me preparei pra tudo dar errado na amamentação. Entendeu? Contratei um tanto de enfermeiro para ficar com o meu neném que eu falei: não vou dar conta, eu vou, vou, não vou conseguir, eu vou dormir de noite, a é enfermeira ficar com o neném. Então eu me preparei para o pior dos mundos, porque eu já tinha visto de tudo de ruim acontecer nessa vida de pós-parto. Então eu falei assim: vamos <risos> preparar para o pro pior pós-parto da vida. Aí o que aconteceu comigo? O um neném bonzinho mamava pra caramba, bonitinho, não tive nenhum problema com a meditação. O neném mamou super fácil nunca tomou um leite de fórmula e eu fiquei ótima é, mas, mas não é só por isso não tá gente ela tem uma ela tem ela entra numa condição ali de gostar tanto de parir de pós-parto que realmente a ah, queda é uma exceção mas você não precisa fazer tudo isso que ela faz ou que ela fez <risos> né para poder ter um puerpério maravilhoso também é. o importante é você entender o seguinte para ela, o Puerpério é especial, porque todo Puerpério também é especial. É. Para ela, para ela foi uma satisfação preparar o Puerpério, como se ela fosse viver uma festa. Né? como se ela fosse entrar é, num processo um romântico porque assim, você é romântico eu te conheço já tem muito tempo você é romântico então você precisa desse romantismo né daquela fiz. sensação sensorial de ver coisas bo bonitas comer coisas gostosas sentir uma textura boa no seu corpo isso é sensorial para você e isso te traz pra força é. então é a gente se eu preencher gosto. de coisas que alimentem a nossa, o nosso processo visceral e, e de conexão, por exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente ligada a cheiro, então no meu pós-parto eu tinha vários olhos queimando pela casa, eu fazia chantalha nas crianças, né eu, eu gostava da chantalha, eu entrava na banheira quente, água quente com eles, ficava lá horas na banheira, tirava água fria e água quente de novo. Então, para mim, eu sou muito assim de cheiro, então eu também me cerquei desses cuidados. Então, é entender o que, que você gosta Sim. e se cercar desses pequenos cuidados. Por exemplo, agora eu estou aqui na minha live com a Kézia, eu tenho uma velinha acesa, porque eu acendo a velha olho para ela e falo assim: essa vela é só para trazer luz às minhas palavras e a minha consciência. Bota a intenção na chama né? Não tô acendendo pelo para mais nada, estou botando aqui a intenção, né? De, de, de iluminar as minhas palavras. Então, os rituais na vida, eles são muito importantes. Não. A gente precisa se firmar nos rituais. E, mais do que isso, ter uma comunicação presente durante a gestação, a gente. A gente não cuida do perpério só quando o filho chega, não. É importante o processo desse cuidado, das informações durante a a fase gestacional não tem como cuidar de você e não olhar para o seu marido nos olhos e falar com ele assim sabe o que vai acontecer com sua mulher que eu faço isso sabe o que vai acontecer com ela vem cá vamos conversar sobre isso e aí a gente vai falando falando falando senta com um senta com o outro senta com os dois senta com um senta com o outro senta com os dois e vai regulando esse processo. Isso é importante demais. Então, se você está em desconexão com seu marido, agora, seu filho tem cinco anos. Ah, Dani, eu não estou no puerpério, não. Meu filho tem cinco anos já, já saí do puerpério, mas meu casamento está por um triste. É, é, acabou com o meu casamento. Eu vou dizer para você, é ainda possível. Vocês perderam esse lugar da comunicação porque vocês estão na competição de quem faz mais, de quem faz menos, de quem cuida, de quem não cuida. E aí, é, entra, entra aquelas relações de acusação, sabe? As relações que a acusação, ela vem na frente. Tem jeito, tem jeito para esse casamento. Como? Comunicação não violenta, proximidade, autoconexão, autoconhecimento... É, tem, tem vários formatos que a gente pode entregar para vocês de desenvolvimento pessoal, mesmo, para que a, a sua relação saia do buraco. É primeiro você perceber que os diferentes são igualmente certos a despeito de ser diferente. Guarda essa frase. O apreço é você entender que o homem é diferente de você, mas é certo. E que você é diferente do homem, e você também é certo. Dessa forma. Eu renuncio ao desejo de que você seja igual a mim. E você renuncia ao seu desejo de que eu seja igual a você. E nós dois sentamos no topo da pirâmide, que é essa unidade maior, aonde a gente sabe que precisa da unidade maior para realmente criar uma família saudável. Né? Então o certo e errado cai por terra. Ninguém tá errado e ninguém tá certo. Tá tudo com errado e certo. Né? Essas diferenças, elas são possíveis a partir do momento que a gente compreende que o, igualmente, que o diferente é igualmente válido, a despeito de ser diferente. E aí param as competições. Dani, então, o Instagram é então, cortar a gente, viu? Então vamos lá, vamos encerrar, porque já são 9h21. É, ele vai cortar, a gente perde a live. Depois a gente volta para falar mais. Então disso. tá, Dani, olha. Tá? Amo, amo, amo, amo. Muito obrigada, uhum, Dani. Uhum. Amo amo, amo, amo caçar uma live, <risos> gente? Tá bom. E não percam o grupo ah, ano o que grupo. vem, todas as quartas-feiras, o grupo Vila Pós-Parto, lá no Sentir Mulher. Estamos e retomando. Eu vou estar tá né? lá de vez em quando, vou... a gente está nessa parceria, né? Eu estou tô... Tô muito interessada em trazer esse olhar né? para todas as todas A gente vai fazer, a gente vai organizar uns também com os homens, tá? Sim. Então aguarde é muito bom. Tchau, <risos> tchau. Beijo.